Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar sobre quatro dicas para usar a vírgula. Número 1, um, para separar enumerações, então você vai falar fui à feira e comprei maçã, vírgula, banana, vírgula, pera, vírgula e mamão. Número 2, para isolar o aposto, então você vai falar Jesus, vírgula, filho de Deus, vírgula, foi crucificado. Número 3, para separar a oração subordinada adjetiva explicativa. Então você vai falar os homens, vírgula, que são mortais, vírgula, devem se preocupar com seus pecados. Número 4, para indicar uma, inver, uma inversão da ordem direta. Então você vai falar pela manhã, vírgula, fui à academia. Quando a ordem direta seria fui à academia pela manhã. Como você deslocou esse adjunto é de adverbial, você marca ele com vírgula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam aqui o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal para receber o aviso dos próximos vídeos e acessem o Português.com.br para ter dicas diárias de português. E não se esqueçam de se inscrever na nossa newsletter para receber dicas duas vezes por semana por e-mail. Grande abraço e até a próxima!